Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Pixel Quebrado Hoje é dia, que dia é hoje, cara? Dia hoje é 24 de outubro de 2021 tá bem, e vamos para mais um vídeo aqui no canal. É, turma, eu tô fazendo vários testes com esse game, tanto no console também, claro, os console com o game, é, para ver se eu consigo mandar numa resolução alta. É, hoje vai ser mais um teste. Porque eu não tenho uma placa de captura que capture é, diretamente do console a 4K com HDR e de FPS para cima. a Minha placa é só 1080 e é 60 FPS. Então o que, que eu estou fazendo de teste? Não é um, a melhor condição para fazer isso, mas enfim, né? É, para ver se eu consigo melhorar alguma coisa aí. Bom, o que vocês estão vendo aqui é a imagem sendo capturada via streaming do Xbox One X. Tá? Estou jogando esse game. No Xbox One X, ele roda 4K a 60fps e com HDR na resolução máxima. Lembrando que, como é esse, por se tratar de jogo online, mesmo que você jogue ele offline campanha, ele não traz uma, uma taxa de FPS boa. Ele dá umas boas, dá umas travadas. Não sei como ele se comporta no Xbox Series X e S e nem no Playstation 5. Eu tô jogando ele no One X. Ele tem, ele tem uma taxa boa, até que é zoável, mas... Você percebe umas quedas de frame aí e... Uh, bom, a resolução eu dele está de em 4K, você pode ver que a movimentação tá dele dá umas dá uma travadas, é, não é, é captura, tá? E o que não, que eu tô, como é que eu ver estou ver. gravando ele? Estou streamando o console no PC e do PC estou gravando ele a 4K. Uh, vai, ter uma, uma, vai ter uma qualidade, um, é, vocês vão perceber que às vezes dá uma queda de qualidade. Como eu disse, não tem uma placa que faça essa captura Então a melhor forma que eu encontrei de fazer isso É streamando do console para o PC E gravando diretamente do PC tá? Outro ponto, como eu como, reforçando Ele é um game online Mesmo que você jogue a campanha offline Ele não traz uma taxa de FPS alta é, Não sei Vamos como está consoles não. da nova geração Mas em qualidade gráfica ele está muito legal Não, é, não espere perfeição nos, é, é, no jogo tanto nos personagens quanto nos, nos zumbis enfim não, insere, não espere perfeição Aliás, porque é, o objetivo do game é diversão um tá não é trazer gráfico para quem para quem é, conhece o Left 4 Dead sabe do que eu estou falando o jogo também é para quem não sabe o jogo é dos mesmos criadores de Left 4 Dead para quem já jogou é, é, vai saber do que eu estou falando Outro ponto, ele não tem terceira pessoa Como Left 4 Dead Não sei se existe essa opção, eu procurei pra caramba No menu, não achei Vem cá. E também não fui na internet e fuçar nisso Então, vamos parar de falar E bora jogar Vamos continuar a campanha Que eu tô morrendo pra caramba, cara Na... <risos> na... Ei Pera aí Cadê? Como assim? Cara, o que, que tá acontecendo, cara? Não tá deixando eu fazer... Uh, com, continuar com a minha campanha? Campanha solo. Continuar a partida. Por que não vai? Criar rodada? Não, mano. Partida falha. Ai, caramba. Bom... Olá! Não deixa! Como assim? E não deixa. Ué, selecione uma partida em progresso ou cria uma partida. Mano! Campanha! Ok! Recluta! Tá! Atum! Não, mano, tem coisa errada! Eu já tava jogando! Não é possível! Será que deletou? Olha, ele não deixa fazer, cara. Que absurdo. Não acredito. Vou deletar tudo isso aqui, cara. Sim. Sim. Recruta. Que estranho. Não tá pegando... O... Bom, vamos lá, vamos começar do zero, não tem problema. O jogo é curtinho mesmo. Espero que dê tudo certo. E quanto isso, se você não é inscrito, tá esperando o que pra se inscrever, eu vou jogar com essa menininha aqui, cara. Essa menininha aqui eu achei ela legalzinha. Bora lá. Eu sei, eu sei. Você jamais partiria sem. Ah, essa baralha, iniciante, iniciante. Cara, é, eu achei bem confuso isso aqui, tá? Não, não curti esse tipo de, de, de, de melhoria Não achei da hora Mas não vou aqui fazer tutorial do jogo Estou querendo só jogar o game Bom, essas cartas aqui cara são como se fossem melhorias para o seu personagem Vamos pegar essa daqui Escolha... Taca ofensiva... Munição ofensiva... Defesa... Recarga ofensiva. Pronto. Bora lá. Vai, ah, mano... Protegemos, roupa, Mas muitos ainda estão lá fora. Traga-os de volta, se possível. Se não... Passo que precisa ser feito. Já se foi tanta gente que Caramba. não dá pra perder mais. Para recuperar minha vamos, confiança, lá, vai. vai ter que merecer. Não era pra começar Cansado aqui, meu. Então, vamos fazer o nosso trabalho e levar o povo pro Hope. Não era pra começar Criança aqui. Por algum motivo, eu perdi meu save. Aqui, filhão, dá pra enxergar nada, cara. Caraca, mano, Ei, cobre, Fica é... na cabeça. Mano, ah! não tô enxergando nada. Vitória pros mocinhos. Oh, deixa pra mim também, hein? Vai, caralho. Sou eu! Com certeza é você! Dar aqui, bilhete, ó. Ó. aqui é roupa 1. Estamos montando um local de triagem até que possamos enviar os feridos para a roupa. O ponto de encontro é na biblioteca. Salve quantos puder. Só Deus sabe o quanto precisamos deles. Hope 1, desligo. Fiz aqui? Segure para comprar. Tem uma SM aqui. Esse aqui, uma olhadinha. Legal. Philips, como saber se alguém tá infectado? O que a gente não precisa é de alguém se tornando lá no forte. De acordo. A segurança do roubo é crucial. Então, confio que você vai esterilizar a infecção caso necessário. Eles também são pessoas. Eles não fazem prisioneiros e nem nós. Já tem as suas ordens. Leve a Mostra amostra é, até o final do nível. cara melhorou pra caramba aqui, hein? Bom, resgatei o sobrevivente não Lutei contra monstros minha vida toda e não vai ser você que vai me derrotar Mano, tá... não dá pra enxergar nada Preciso recarregar Elétrico ali, vamos ver o que tem aqui. Curativos, Bora! Curativos aqui. Como é que é? Molotov. Ah, tá. Carregando cuidado, detonador chegando por aqui. Eu não sei o que, que eu tô fazendo aqui, mano. Eu já passei viram? Tô... Nossa! Ali ah, ó. Ela atira e faz o gol! Ainda tem gente por lá esperando por nós. Encontre-os. É, acessório, cano longo. O que, que é isso aqui? Vamos ver. Acessório de cano. Supressor. É. Legal, de cano. Nossa, espera. Deixa eu atirar, mano, nos bichos. Linda, mano. Mano É melhor manter isso aí sempre Aqui. carregado Vai me ajudar ou está difícil aí? Vai precisar Calma é. aí, filhona Por favor, me ajuda Que bom que acabou isso Sobreviventes Estou é. preso nessa coisa Pega leve, tô contigo. Vem fechando logo meu culpa, isso De olho fechado. Recarregando. Ter... É por favor, Segura alguém passa algo. Ali. Só um segundo e eu te deixo cem por cento. Bom, acho que resgatei os maluquetes, né? É é tem mais escopeta aqui! Pro... primária... Ah, tá, tá um grid? Bora. Vamos ver o que tem por aqui. Pujo. Preciso disso. Tem esse ele aqui! Cuidado, uma fugidora! Munição aqui! Ah. Quando que vocês vão aprender? Olha isso, cara. Vai pra onde agora? Vá até o refúgio da biblioteca, né meu irmão? Vai doer um pouco. Aqui. Legal que você me protege, cara. Vai pra cá que tem que voltar. Onde aqui. que é? Tô aqui. Vai pra cá. Ó. É bom ver vocês aqui vivos Cadê os outros? Eles não sobreviveram Cara, o game é cheio de bug, mano Dos, dos personagens Aê, boa Conseguimos mais uma Eu não lembro de ter morrido aqui nessa, nessa Eu não lembro de ter falhado aqui, cara Nessa missão Missão tão fraquinha, né? Acho que foi agora, né? Acho que agora deu certo. Bom, turma. Vou encerrando por aqui. que é isso aqui? Ato 2, ratos de biblioteca. Bom, turma. Vou encerrando por aqui. Aí conseguimos fazer mais uma... mais uma missãozinha. Que é resgatando os reféns lá da brisa eterna. Espero que todos vocês tenham curtido. Muito obrigado pela presença. Um forte abraço. Fiquei com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.